Então, amores, como estão nós aqui de volta com o nosso projeto Novo Humano? Estávamos um pouquinho afastados e hoje retornamos com essas duas lindas que falam conosco diretamente de Portugal. Bem-vindas! Obrigada! Obrigada, Beth. Que alegria estar com você aqui. Sempre ter vocês aqui é uma honra. Então, para quem não conhece, Sandra e Laura, duas lindas trabalhadoras da luz que estão aqui em plena expansão e hoje veio nos brindar com sua alegre presença. Apresentem-se um pouco, amadas. Gratidão pelo convite. Eu sou a Laura Moraes. Bolo é o nome da, do meu projeto que começou como sendo um projeto de ilustração. Uh, original impressa através de recorte de papel e rapidamente criou uma nova marca, que é a Bulb Therapy, e trazendo o conhecimento e a formação em psicologia, depois uh, mergulhando nas terapias alternativas, passando para a terapia multidimensional e muitas outras que, que acabei por abraçar, mas na verdade agora se, se resume como... Sendo canal, sendo professora de canalização, para o serviço da luz, que engloba tudo, né? todas as nossas ferramentas, por amor. É isso aí, amada. Sandrinha? Bom, eu sou, eu sou Sandra, amiga da Beth, amiga da Laura. <risos> Acho que essa é a melhor apresentação que eu posso dizer de mim. E, enfim, também, estou nessa jornada de ser hoje... Ah, terapeuta também, multidimensional, com essas ferramentas, e é uma alegria poder estar nesse momento aqui, né? Que a gente está vivendo, podendo conhecer, acessar essa, essa multidimensionalidade, né? Que até pouco tempo era tão novo para a gente, a gente está cada dia aprendendo mais, né? Descobrindo, e, e é assim: é a cada dia mesmo, né, Laura? É assim: a cada hora. É interessante, é muita novidade, mas é muito bonito também, né? É... Sim, com certeza. É muito lindo. É. Essas duas lindas que estão lá em Portugal são duas canalizadoras. Embora a Sandrinha ainda não se assuma muito como canalizadora, né, Sandrinha? É. Mas eu sei que é, eu sei que é, não assumida, mas é. E elas vieram trazer para gente aqui uma perspectiva sobre o novo humano, que na verdade somos nós. E vai falar. É, é isso, né? Tem é um, é uma maravilha podermos, acima de tudo, dizer, poder dizer que somos nós o novo humano. Sim. Hum porque acho que parte do reconhecimento da nossa jornada, de toda a caminhada, de todas as nossas escolhas até aqui, todos os nossos sims, perante todos os desafios que tivemos, desafios um, da nossa própria vida e desafios que a espiritualidade nos coloca, tantas vezes, dizemos sim e com coragem, agindo é? com o coração, uh, faz-nos faz perceber tudo aquilo que queremos trazer connosco e tudo aquilo que queremos deixar para trás. Então, o novo humano, é, para mim, é muito mais leve, é muito mais feliz, é muito mais profundo. Eu acho que é muito mais humano também. Agora estamos mesmo a acessar a nossa humanidade. Quem verdadeiramente somos. É. Queria colocar... Maior, mas não deu certo. Nossa, <risos> é assim. é, a gente junta. Tá <risos> certo. Olha. É, a é gente delícia. junta. É, e esse é, é que a Laura falou, né? É, às vezes, para ser diferente, né? para passar para um novo patamar, eu preciso coragem. Coragem de soltar aquilo que a gente está tão acostumado, né? os padrões, e, e a ser igual. Né, deixar de ser igual, fazer diferente. É, então, às vezes, é, a gente precisa dessa, dessa força. Né? A gente até ouviu uma frase muito linda hoje, né, que a minha, for, minha coragem seja a sua força. Então, é, é isso, termos coragem para acessar né, esse novo, que é, como a Laura falou, mais humano no sentido de que nós somos é, espelho da divindade, né? nós somos parte dessa criação, e nós viemos viver isso aqui, e nos afastamos né, bastante disso, e agora nós estamos resgatando essa humanidade que é divina, né? e acessar isso, que é o amor, um amor incondicional, uma coisa que a gente está descobrindo, que é muita novidade, que às vezes é bem estranho e desafiador, porque o novo mesmo, né? é tão maravilhoso e, e, e isso, acessar é, alegria, leveza, a gente veio até brincando aqui no caminho, a gente morreu de rir, porque assim, a gente acha tudo bonito, a gente acha flor bonito, nuvem bonito, é, assim. é, é, alegria, leveza encara é, as coisas não, é, não mais com aquele peso, mas com um olhar de o que tem aqui de grandioso para a nossa vida, o que, que a gente pode aprender com isso, o que a gente pode soltar. Então, isso é uma diferença de nós, do que nós éramos há muito pouco tempo. E ainda Sim. estamos caminho, né? A gente às vezes dá um passinho atrás, dá uma chegadinha ali e volta. mas é o interessante é, é, é que a gente é, tá muito interessado, né? A gente tá muito com muita comprometido, vontade, é? né? comprometido, mas assim, com prazer, uma vontade do coração Sim. de chegar Sim. lá, né? Então fica torna esse caminho muito mais fácil, divertido, leve. Gostoso, gostoso, gostoso. Estou aprendendo, né? Gostoso. Você vai ficar com um novo palavreado. É, já estou já começando. Vai estar com sotaque de brasileira já, já. Já, já. Pois, pois. Pois, pois. Pois, pois. Gente, essas duas se conheceram e criaram um projeto de meditação e como as duas estão lá em Portugal, elas ficam lá ó, tricotando, né? vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, todo mundo juntinho faz assim, faz assado. E o que é mais lindo né, é que nós, nesse nosso processo, a gente tira as dificuldades do caminho, né? a gente não vê as dificuldades, os projetos chegam e a gente simplesmente se coloca à disposição para realizá-los, e foi isso que vocês fizeram quando chegou para vocês, que vocês decidiram fazer a meditação na hora que desce, do jeito que desce, onde estivesse uhum. às vezes a internet não funciona faz sem internet uma fica a outra sai e assim e funciona né é da forma que pode ser e não tem cobrança e não tem nada que empate ou funcionar da energia fluir é. e é isso que eu acho assim mais lindo nesse processo que a gente está vivendo é que a gente simplesmente permite que a energia flua, com leveza. Beth, foi muito lindo mesmo receber esta missão, porque na verdade veio através da Sandra. A Sandra intuiu que deveria falar comigo, e, e numa altura em que nós não falávamos muito não somos amigas, não a conhecemos e ela poderá falar deste convite, mas é, é veio do coração. E quando ela se permitiu falar comigo, naturalmente a energia chega primeiro e eu entendi que era algo superior. A minha primeira reação foi da 3D. Digo, como assim? Tenho três filhos, agora é a dedicar uma hora na semana. E depois... Ah, claro que sim. Então a minha resposta foi sim, logo. Ela, ah, como assim? Ela diz logo sim. E foi maravilhoso, porque foi um... um um projeto mesmo, diz assim, a espiritualidade de Sananda. E, sim, sim. e a felicidade que, que banhou os nossos corações é, foi constante. Então todos os dias, durante 41 e depois 42, 43 dias, é, nós tínhamos que falar todos os dias uma com a outra, portanto, tínhamos que né, ter que lidar uma com a outra uns minutos antes, dizer, quando é que estás pronta? Já pode ser agora? Não, mais daqui a meia hora, para meus uhum. filhos. Depois a... fizemos meditações no carro, meditações no café, meditações no meio do mato. Do mato. foi e, e com boicotes energéticos, uhum. e nós ríamos. Não é? Sananda, de vez em quando, vinha canalizar através de mim, com, com mensagens curtas, um, e, e dizia após estes, estes desafios, não é? Vocês, irmãs, sabem dar a volta, rindo. E nós continuávamos a rir e dizia: persistam sempre no amor. Então é isso, é ser amoroso, é para continuar. Claro que a Sandra estive a canalizar as meditações o tempo todo, porque Sananda ao meu lado dizia: sou eu, eu sei. <risos> Sim, sim. Foi o que eu disse no início, uma canalizadora não assumida. Está me entregando, viu, Beth? Não, eu quero dizer só uma coisa. É, é, isto já passou há algum tempo, este projeto, portanto, teve aqui uma pausa. Não sabemos como é que vai continuar, se vai. Nós estamos muito receptivas, não é? Mas é, quero dizer desde já que este, este movimento de coragem da Sandra primeiro para falar comigo, que pouco me conhecia, e depois para todos os dias, não é? mais de um mês, uh, fazer este ajudar-me a elevar a frequência, porque ela é um, é um amor, não é? ela é amorosa, <risos> e é este pilar, esta certeza doce e gentil, um, fez, com que, fez com que ela também acessasse a outros, a outros estados de consciência, porque isto é sempre cura para nós, e a Sandra, esta semana, ela canalizou várias vezes declaradamente. Portanto, não está online, não dá para ver em lado nenhum, mas eu sou testemunha. Ela já já pode dizer que é que é canal, canalizador. É. Pois, eu, eu fico imaginando as canalizações da Sandra, esse ser doce, né, sensível, gentil, que eu conheço pessoalmente, estou com ela há muito tempo. Ela só pode transmitir amor. É. É, esse é seu propósito, né? Mas é, é é isso mesmo. É como a, é muito interessante a gente, como a gente muda no sentido de se permitir, né? É, é, e se permitir é, incondicionalmente a tudo. É, quando é, eu sempre fui assim, ai ah, não, não vou incomodar. Imagina, fala com a menina, né? tá lá, é que é, é, mas eu, eu, a gente sente um ímpeto, e agora eu já falei para ela, agora quando eu sentir vontade, eu vou falar mesmo, não quero nem saber, porque a gente sempre, eu sempre tem muito filtro, né, tipo, não, mas que é, nossa, eu não falar o um negócio atrapalhado, não, não. e aí é, a gente, eu, eu, eu vi uma mensagem que ela postou, e falei, ah, vou mandar luz, então vamos fazer, e fizemos, né e foi tão lindo, foi, era um, era um banho de alegria, né, e tantas pessoas, tocou é tantas vida. pessoas, a gente recebia cada mensagem linda, incrível. E surpreendeu-nos, porque nós fizemos por nós, quer estivesse uma pessoa estivessem 300, nós fazíamos com a mesma alegria. E foi muito impactante é. recebermos mensagens. A querida La, a Sandra, a querida Laura, uh, começa o meu dia convosco, a uh, meditar. E tudo parece mais lindo. Então, esta alegria que nós temos de ver uma flor, uma nuvem, as pessoas começaram a sentir essa paz dentro delas. Isso. A permitir-se parar um bocadinho e apreciar o trabalho de divino. Já existe, é só observar. E observar-se também nesse, nesse estado alterado consciente, ritual, sutil, amoroso. Sim. E foi muito bonito termos esta validação do nosso trabalho, que, na verdade, para nós sempre foi uma... Uma brincadeira séria. Nós levámos muita risota, Sim. fizemos meditações de tudo, não é? Foi, foi de tudo. É. Imaginar emanar amor de várias formas, né? é? porque na verdade a ideia era isso. Era, é, é como eu falo até no seu programa, Debete, que a gente está lá toda quarta-feira. É para o mais simples possível, né? E Sim. você, às vezes, são coisas que só a gente precisa lembrar que a gente Sim. sabe mas no dia a dia dessa correria e, e a gente acaba baixando a nossa frequência por tudo que acontece, por isso que o programa é elevando a frequência mas com coisas muito simples coisa que a gente já sabe, mas não lembra e tanto lá na quarta-feira do projeto que eu sempre falo de temas que simples, que a gente trazer atenção para coisas simples, mas que vão fazer a gente diferença na nossa vida a meditação também era isso era Enviar amor, que é o trazer do nosso coração essa luz, esse amor. Lembrar, primeiro, nós recebermos. Lembrar que, porque assim, é tão assim, simples. Mas, às vezes, a gente pode passar uma vida inteira sem lembrar que nós recebemos. De entregar para nós. né? E, dá, dá, e a gente não recebe. Então, eu começava sempre trazendo por nós, lembrando que nós estávamos aqui. E depois... É, lembrando do todo, mas assim com muita gentileza, hum. com leveza, com brincadeira e com criação para que aquilo ficasse é, tão divertido, tão divertido sim. simples, que lembrasse: estou na rua, estou na fila do banco, estou trabalhando, estou sei lá o quê, estou cuidando, estou dirigindo e, e alguma coisa acontecer, você, você fazia assim. É só um pensamento e já trazia a conexão para a gente só lembrar. E fazer. E isso foi transformador para nossa vida, para minha vida, para a vida da Laura. A gente se transformou realmente. Nós ficamos muito mais alegres, muito mais leves. Foi incrível. E transformou a vida de muitas pessoas. As pessoas tra traziam mensagens incríveis, lindas para a gente. Nossa, vocês não têm ideia o que, que eu acessei hoje. Foi para um espaço, um lugar incrível. Com muita. Que é a simplicidade. Porque não precisa ser. Elaborado, fazer mil coisas. E nós sabemos que a espiritualidade também atua assim na nossa Isso. vida, não é? Quase que não damos, nem damos conta e de repente já é. Isso. E aquilo que muitas pessoas não precisavam de lembrar era que imaginar, visualizar, intencionar, criar era a mesma coisa. Então nós às vezes falamos dos dons, ah, eu não consigo fazer, eu não acesso, eu não vejo. Não, então inventa e diz, eu estou a enviar luz para. E isso já vale, porque a espiritualidade, e isso foi um, uma, um esclarecimento também que a Sandra trouxe meio das meditações, que eles entregam. Nós dizemos que queremos e eles entregam. Então é um trabalho colaborativo, de união, cooperação. Então vale a pena brincar de forma séria. Eu não sei como se faz, mas vou confiar com fé fazer o meu trabalho, que é gerar esta luz no coração e confiar que eles entregam. Eles levam para onde mais precisa. Então, todos fazemos esse trabalho, então não é preciso ser terapeuta, não é preciso ser guru, que não há, né não, não é preciso ser nada disso, é só ser humano e usar o coração é, é incrível e assim e vocês estão é, fazendo é... uma habilidade da 5D né? são uhum. essas as habilidades da 5D, né a leveza a entrega, a confiança né? a simplicidade uhum. e assim a não expectativa uhum. isso Ok, estamos fazendo isso aqui e a gente está expandindo. Né? E se uma pessoa se beneficiar disso, uma outra pessoa se beneficiar disso, a gente está no lucro. E aí, quando a gente vê, a gente tocou a vida de muitas pessoas que a gente não tem sequer noção. Exato. Eu comecei assim também. Né? E eu dizer assim, se eu tocar o coração de uma pessoa, eu já fiz o meu trabalho. E aí a gente começa a receber relatos, né, do que as pessoas estão passando e vivenciando a partir do que a gente está trazendo. Eu digo esse é o maior presente que eu posso receber na minha vida. Né? É saber que eu estou cumprindo o meu papel aqui, daquilo que eu me comprometi, né, que eu fiz um pré-acordo de estar aqui agora neste momento trazendo Nessas energias, assim como vocês também, né? Então, é, isso a é gente bom. só está dizendo para que a gente é. Diga, então, Eu vou dizer para você aqui, nós falamos de você hoje, inclusive. É, você é nossa referência, é. você é nossa referência desse trabalho. É <risos> que, que a gente está falando disso, né? O quanto é, é importante... Esse trabalho, já que é em grupo, que você é, faz com que você acessa muitas pessoas. Então, e como é importante? A gente está cada vez percebendo com mais clareza, entendendo, assim mas o um entender profundo do sentir, de ver a validação ali no, no que acontece, quando ao, mexe com um e aquilo se espalha e altera toda aquela realidade... <risos> daquelas pessoas, daquela família, uma pessoa muda a realidade de todo lugar onde ela está, seja no trabalho, seja na família. Isso. E aí, outras pessoas são alteradas, e aí vira e vai, vai, vai. Como eu sempre falo, um pontinho, um nozinho de uma rede, que cada um, um nozinho, e vai espalhando, espalhando, espalhando. Nós falamos de você hoje como referência né, disso. A Beth faz isso. Né? Ela é, já, já escolheu estar nesse... Nessa coisa do grupo, de estar, de estar trabalhando para muitos, levando para várias pessoas, ao invés do individual, é. e a potência que é isso, é. O, o acesso, a gente, não, a gente realmente não tem ideia. Né? Não. E é. como como o trabalho que a gente fez lá, essa, essa semana que teve o envio de luz, de amor, quantas vezes nós recebemos as mensagens depois do. o que, que aconteceu ali? em que a gente não vê, a gente não sabe eu... a da grandiosidade né? de, é. daquilo que é acessado, de todos esses, esses, esses encontros que você faz. Essa, é, é, é de uma dimensão que a gente não consegue ter. Né? Eu gostava de deixar aqui o um meu testemunho, porque eu encontrei a Beth o ano passado, por indicação da espiritualidade e eu estava num outro lugar, num outro estado, bastante sozinha até, apesar de ter a minha, minha comunidade online, mas aqui a nossa jornada é sempre bastante individual, né? E o que eu posso dizer é um ano depois, porque está a fazer um ano agora, portanto parabéns, <risos> pelo menos para mim na jornada, não é? Com você. É... É perceber como o meu movimento de ir ao encontro, na escada com os portais, não é? me mudou tanto e me permitiu estar num nível, num estado uh, necessário para poder acessar a mais e mais e mais e mais de mim mesma. E agora poder entregar não é? da Beth para a Laura e da Laura para... Centenas de pessoas diretamente e indiretamente, não sei quantas. E não importa Sim. o número. Não, não importa. Porque nós vivemos para o planeta, portanto eu vou com toda a. Como é que vocês dizem? Com toda a lata, aqui nós vivemos com toda a lata, para o planeta todo. Portanto, o planeta está a receber de tanta gente e que assim seja, mas foi preciso este movimento de ir ao encontro de uma pessoa. E de várias, depois outra, e outra, e outra, para crescer. Então, é validar todas as nossas escolhas em direção aos nossos mentores aqui encarnados, aos nossos mestres, professores, porque isso já está a mudar alguma coisa na nossa jornada. É muito é, coisa, já está a mudar. E através nossa... de nós, impactamos mais pessoas. Nossa jornada cada dia está mais clara para a gente, né? qual é o nosso propósito. eu Desde o início, eu tinha uma clareza muito grande de que era para trabalhar com grupos. Né? Então, assim, eu nunca busquei muitos atendimentos individuais, eu sempre busquei grupo, grupo, grupo, grupo, eu sempre formei grupos, porque eu acho que o grupo ele potencializa. Né? Ele, ele, ele é potente em si só, né? e quando se cura qualquer aspecto de um único participante, Todos os outros são curados simultaneamente. Eu sempre tive essa clareza. Né? E agora eu tenho uma clareza maior de que o meu processo é multiplicador. Multiplicar pessoas que acessam o seu próprio espaço de luz. Esse é o meu trabalho. Parabéns. Então, hum. eu, eu fico muito feliz porque me faz muito bem. Eu sou muito feliz no que eu estou fazendo hoje. E eu conheço pessoas maravilhosas, né? Então, assim, eu tenho pessoas maravilhosas nos meus grupos. É tipo nós, não é? E <risos> é isso, né? A Sandra eu conheci muito antes, né? Não tão antes assim, né, Sandra? Mas a gente se conheceu num curso que a gente fez. E a gente marcou para fazer uma troca. É, tem, três anos, Nete, tem três anos, já Tem três anos. Vai fazer três anos. Já fez três anos. É. Deve ter. Né? Porque você estava com viagem marcada para Portugal. Isso. E aí foi quando chegou a pandemia e, e adiou a sua viagem. Né? E depois a Sandra conseguiu ir para Portugal. E a gente se lá em Portugal. E aí eu voltei para o Brasil e a Sandra ficou em Portugal. E aí encontra a Laura. Ambas as duas, embora redundância, né, estavam fazendo um, um trabalho comigo, e lá se conheceram, e aí a Sandra intuiu de trabalhar juntas. Eu adoro trabalhar com outras pessoas. Eu acho Ai, eu que é muito enriquecedor, muito enriquecedor. E eu percebo que o movimento da nova era... É trabalhar com outras pessoas, a gente sair da competição, sabe? a gente sair desse espaço de olhar, ah, porque o outro faz, ah, porque eu não faço, ah, porque o outro canaliza e eu não canalizo, porque aquele outro fez não sei o que e eu não consigo fazer. A gente está saindo desse espaço, a gente não tem mais como viver dessa forma. Né? A gente precisa trabalhar na colaboratividade, que é como vocês falaram, a gente liga e vê a hora que o outro pode, onde o outro está, sabe como é que a gente faz. E ok, a Sandra trouxe canalização, beleza, eu também trouxe, está tudo certo. Né? E a gente vai construindo uma nova relação e demonstrando para o planeta, uma nova forma de viver. Nós somos Isso. exemplos né, de, uma de uma nova forma lidar... de estar aqui. Diga, amor. Peço é, desculpa. Validar o trabalho do outro. Porque todos nós estamos a ativados os nossos dons e talentos. E o, o mais bonito é eu honrar né, o trabalho do outro. E dizer, o que é que tu tens de novo para trazer? E deixar o outro brilhar porque nesse brilho eu vou a brilhar também eu vou ficar com ou aprendo algo ou já estou a receber algo é maravilhoso mesmo e aquilo que eu sinto do novo humano é que não faz esforço nenhum por sair da polaridade ele só sai ele só conecta com reconhece no outro um pouco de si dessa energia amorosa é, é, é pelo olhar é pelos é toda uma energia é, é maravilhoso e depois Olha, você quer colaborar comigo? Eu tenho isto. O que é que você tem? E troca. E, e é maravilhoso. isso se não há esforço, é muito natural. E dá uma alegria imediata. E ninguém à volta entende. Mas como é que estão, estão contentes por estar juntos? Então vocês não são os terapeutas? Vou Vão roubar os clientes uns dos outros? Não há, não há isso. Não existe. É. Não é, é? uma contribuição. É uma soma. Olha o som, Beth. Branca estava latindo e eu fechei o som. Ah. Pois é, a gente trabalha na energia. Se a gente acredita que tudo é energia e vibração, a gente sabe que as pessoas se atraem pela energia e pela vibração. Então, algumas pessoas né, vão escolher fazer naquele momento um trabalho com a Sandra, outras vão escolher naquele momento fazer um trabalho com a Laura, uma coisa não é excludente da outra. Todos nós estamos aqui como terapeutas né, para trabalhar energeticamente e trazer para as pessoas para que cada um cubra o seu próprio caminho. E não tem mais por que a gente ficar de olho no outro. Eu, eu comprei um, um curso, né, um dessas mentorias, um negócio assim. E aí a criatura dizia assim, acho que na segunda... Ela estava ensinando a gente a formatar o nosso Instagram e tal, né? E aí ela disse: assim: o que é que o seu concorrente está fazendo? Você vai lá olhar, não sei o quê. que. Não bateu comigo, mas. É é fazendo, sabe? Ele tem que ver o que é que ele deixou de fazer para entrar naquela lacuna que ficou, sabe? Então. Eu trabalho muito intuitivamente e o que eles trazem para mim intuitivamente. E eu vou fazendo, eu vou dizer para vocês, não falta intuição. A gente recebe tudo que a gente precisa. Tudo, absolutamente tudo. Ainda hoje recebi mais um trabalho para desenvolver com a Marise. A gente está começando agora o Expansores da Luz. A gente começa na, na terça-feira, às 19 horas Depois do Expansores da Luz, a gente já tem outro. É. A gente tem outro projeto com a Sandra também, que a gente ainda não conseguiu é, arredondar. A gente está com um livro também. É, eu acho que a gente tem nove projetos. E hoje me chegou mais um. Então... Não há tempo para olhar o concorrente, porque, na verdade, não há. Eu tá estava assim, na caminhada, no e... seu livro, na sua coisa. O tipo de energia que eu vou ancorar... É específica. O outro não ancora a energia que eu ancora. Assim como né? você, Laura, ancora um tipo de energia, a Sandra ancora outro tipo de energia. Quando vocês estão juntas, vocês estão ancorando uma outra energia. Então, assim, quando eu trabalho com a Marisa, a gente ancora um outro tipo de energia. né? E é isso que a gente precisa trazer para o planeta. As mais diversas formas... De energia, para que as pessoas possam se conectar e a partir dessa conexão abrir seus corações para quem são. Não é abrir o coração para Beth, para Laura, para a Sandra, não. É abrir o coração para si mesma. Que esse é esse o processo, é levar a pessoa para si. É, deixe de olhar. A casa, a gente. Não é, deixe de olhar a gente como gurus. Deixe de perguntar para a gente o que é que você vai fazer. A gente tem informação? Tem. A gente coloca a informação à disposição. O que você vai fazer com isso é responsabilidade sua. É uma então escolha. Fala... Isso, autorresponsabilidade por suas escolhas, cada vez mais conscientes. É curioso, Beth, porque neste fim de semana eu estive a dar um curso e a uma altura do curso que eu disse, isso mesmo, vocês são responsáveis pela vossa jornada e o que vocês tiram daqui. Isso. O meu papel é trazer informação, é trazer as ferramentas, é, mas não esperem que o resultado final seja culpa ou responsabilidade da Laura. É vossa. Eu já entreguei, está aqui. Já estão ativados, já estão ativado, iniciados, já tem tudo. E isso trouxe, e eu repeti outra vez, porque era mesmo importante trazer essa percepção. E depois foi tudo todo sentido. Porque, claro, seja uma meditação, seja um livro que nós lemos, uma conversa, o que vai ativar naquela pessoa é, é aquilo que ela precisa naquele momento. Por exemplo, tem que estar a auto não é e, a, com coragem, aceitar aquilo que está a surgir, que a energia traz para ser vista. E é Sim. maravilhoso ver que um curso. Um encontro tem tantos resultados diferentes. Com certeza, com certeza.